Família, mais uma vez mandar um alô para toda a turma que está seguindo a viagem Peregrinação Israel 2018 Último dia hoje depois de visitar o Egito e praticamente aí todo Israel fazer toda a vida pública de Jesus Hoje é nosso último dia aqui em Israel e a turma está visitando o deserto de Israel em uma área chamada Massada. um dos lugares, um dos pontos turísticos mais visitados também aqui em Israel o grupo está lá, tá vendo lá aquela, aquela carpazinha branca aqui onde tá a ponta do dedo? O grupo está lá, recebendo explicações de Vivi, a nossa guia. Gente, daqui do Deserto de Massada, um grande abraço para toda a turma que seguiu a viagem Diego Lima Excursões Internacionais aí por, pelo Egito, visitamos o Cairo, visitamos Alexandria, visitamos aqui Israel. Muita coisa, muita coisa, muita história, a turma tem muito o que contar quando chegar em casa. E para aquelas pessoas que querem viajar, gente, conhecer mundos diferentes. Em julho, julho já não dá mais, é a, a excursão Turquia-Grécia, não tem mais vagas. Mas para setembro, vamos para Europa, vamos visitar a França, Inglaterra, Bélgica. E se querem algo mais exótico, outubro, Dubai e Tailândia. Gente, Diego Lima Excursões Internacionais, viajar é conhecer mundos diferentes, deixa teu e-mail aí embaixo e a gente vai mandar informação para vocês da viagem de setembro e da viagem de outubro, tudo que vai se fazer por dia, tudo que está incluído no preço da viagem, é, formas de pagamento, enfim, toda a informação, gente, daqui de Massada, do deserto, de Israel. Ali ao fundo, aquela aguinha que vocês estão vendo, aquela água lá, é o Mar Morto. Estamos na beira do Mar Morto. Gente, família, aquele abraço daqui de Israel.